Amor, hoje tem vídeo novo, não vou falar de verão não, né? Não, pode ficar tranquilo que eu vou falar de biquíni. Mas não é a mesma coisa do que falar de verão? Ah, deixa de ser chato, as pessoas pedem vídeo de verão, então eu vou fazer de verão sim. Tá bom, né? Estamos no meio do verão e é inevitável pensarmos em a praia ou piscina com amigos e familiares. Necessário também é pensar nas roupas de banho que são essenciais para este momento. Então, esse look é sempre uma preocupação entre nós mulheres. Temos sempre dúvida do que devemos ou não devemos usar. E eu, Mariane, vou te mostrar qual o melhor biquíni para o seu corpo. Toda mulher tem um biotipo único, no qual ninguém sabe verdadeiramente qual é o seu. Por isso, eu vou citar 5 biotipos e vou falar o melhor biquíni para cada um deles, ok? Eu também vou te lembrar para você dar o seu like, vai? Aperta aqui, e eu vou te esperar. Então, vamos lá? Vamos começar com o um corpo do tipo A. Ele é conhecido como corpo pera também. Nesse tipo de corpo, o foco são os quadris. A mulher possui o quadril mais largo do que os ombros. Geralmente, os seios são bem pequenos, fazendo com que a parte inferior chame ainda mais atenção. Utilize biquínis de tons mais neutros. Em cima, você deixa ele liso. E embaixo, use estampas. A minha dica é, utilize bojo. Ele servirá como um ótimo aliado. Assim, você ficará com aspecto de seios maiores e vai arrasar no visual. Agora vamos falar do corpo do tipo Y. Calma, a gente não está falando do alfabeto, estamos falando do biotipo do corpo. Ele é aquele triângulo invertido. Calma aí que eu já vou te mostrar. Mulheres com esse tipo de corpo possuem volume na parte mais superior do corpo, porque os ombros são mais largos do que a cintura e o quadril. O ideal é trabalhar o volume da parte de baixo. Abuse de cores, estampas, calcinha de amarração na parte lateral. Com isso, você vai criar a ilusão de ter um corpo equilibrado. Na parte de cima, suavize usando modelos sem estampas. Quem tem seios pequenos, pode usar os com modelo de alça fina ou os sem alça. Já aquelas mulheres que têm seios grandes, utilize aquele biquíni curtininha maior do que o seu busto. Vai por mim, você vai se sentir muito confortável na praia. Ou na piscina. <risos> Agora, você vê o meu vídeo e não se inscrever não é uma boa opção. Então, para de cafunice e se inscreva aí. E ative o sininho para você não perder nenhuma conversa. E você sabe, se você não ativar o sininho, você não vai receber a notificação. O YouTube não vai mostrar. Agora, o terceiro corpo é o do tipo X, o famoso corpo violão. Os ombros e os quadris possuem a mesma proporção e a cintura é bem acentuada e marcada. Mulheres com corpo violão têm a liberdade de usar qualquer biquíni, mas o um modelo ciganinha ajuda a valorizar ainda mais esse biotipo. A dica é, evite usar a parte de baixo muito fina, porque o fio dental pode não valorizar o visual. E dê preferência a biquínis de cores neon. Eles ficarão uma incrível combinação com o seu corpo. Vamos para o próximo agora? Corpo do modelo retângulo. disse? a gente não está só no alfabeto. Mulheres com esse tipo de corpo possuem a forma bem equilibrada. Grande parte das modelos, meninas altas e magras, têm esse biotipo de corpo. A medida dos ombros, cinturas e quadris são as mesmas. A cintura geralmente é um pouco mais marcada. Esse é meu biotipo. Só que eu não tenho 1,70m. O ideal aqui é criar a ilusão de uma cintura bem mais marcada. Eu adoro a minha cinturinha bem marcada. No busto, use decotes triangulares. Cores vivas nas estampas estão super liberadas. A dica na parte de baixo é aquele modelo com amarração na calcinha, como o modelo cortininha, por exemplo. Ele é sempre o queridinho no verão. Não sei você. Mas no meu ponto de vista, esse é o biotipo de corpo para se usar bastante a criatividade. Por último, o corpo oval. Para eu não perder o alfabeto, eu vou falar que é o corpo tipo O. Nesse tipo de corpo, o maior volume está na parte central. O tamanho dos ombros e dos quadris podem variar de pessoa para pessoa. Porém, um ponto muito importante que devemos evidenciar é que nem toda mulher que está acima do peso possui esse biotipo de corpo. Existem modelos plus size super lindas. Não que eu esteja dizendo que a do vó não é linda. Calma aí. Nesse biotipo, o ideal é tirar o foco da parte central do corpo. Use e abuse dos biquínis hot pants, pois eles têm a calcinha alta. Assim você criará a impressão de ter a cintura bem mais fina. No busto, procure sempre por alças mais largas. Assim, vai aumentar a sustentação dos seios. Uma dica é, utilize maiô com decote. Ele te deixará muito elegante. Não tenha medo de utilizar cores pastéis, porém, não abuse das estampas muito grandes. Bom, espero novamente ter ajudado. Compartilhe também com as amigas e assim elas poderão usar o biquíni ideal para o seu corpo. Comente aqui, qual é o seu biotipo de cor? O meu eu já falei. E se ainda tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu responderei com muito prazer. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. Até o próximo vídeo.